Chegou! Hey! Oi, Oi. Sempre uma recepção calorosa para a madúana. Oi, gente! Prontos para mais um fundo do baú? Olha aqui o meu entrevistado de <risos> hoje. Fernando Vieira, um prazer te receber. Obrigado. Fernando é ator, é mímico, é clown, que é palhaço, isso, né? Isso. Comédia dell'arte. Isso. O que, que é comédia dell'arte? Comédia Del Arte é uh, um estilo teatral que usa meia máscara do século XVI. E trabalha com personagens que a maioria conhece do carnaval. Que é a Colombina, o Arlequim, o Pierrot, ah. que Chegou aos ah, nossos dias Mas é um, um estudo de um trabalho eh, Que era feito no, na Itália no século XVI E que foi se propagando pela Europa toda até se transformar no teatro da Comédia Francesa, por exemplo, um teatro mais popular. A primeira vez que uh, o público se identificava com os personagens, que antes eram só deuses, eram heróis, ah. não, esse era o dia a dia, ah. a comédia rasgada. Mas existe uma data específica, Ah é? é, é 25 de fevereiro de 1545. Coisa é, porque uma companhia teatral foi até um cartório e registrou pela primeira vez na história uma companhia de teatro como sendo uma empresa. Que bacana! A gente tem a uma... certidão de nascimento. Que bacana! Olha, eu tô super cu curiosa para conhecer essas e outras histórias. A Suzy esteve aqui, Suzy Rego, sua esposa, falou super bem uh, de você. A gente já se conhece de é se encontrar, né, é uma vez ou outra, mas enfim, vocês percebem que é uma carreira de ator, mas... Diferente do que geralmente a gente vê, né? E as recordações que o Fernando trouxe aqui Eu já vi que tem tanta coisa curiosa, diferente Demorou pra achar, não? Sim, mais ou menos Algumas coisas eu tive que anotar E tentar pensar na, na, na, na sequência da minha vida, né? Então, mas eu consegui achar, a Suzy me deu umas dicas, amor é um beijo, ela é ótima. <risos> foi ótima a foi ótima. entrevista, se vocês não assistiram ainda, olha, vamos colocar aqui para você assistir, foi super bacana a entrevista da Suzy Rico, falamos um monte, né? Duas <risos> bom, né animadas. Então, vamos lá? Antes da gente começar... Vou te pedir para você se inscrever no canal, apertar o sininho da notificação, sempre que tiver um vídeo novo, sempre que eu entrar ao vivo, porque eu entro ao vivo aqui no YouTube também, você vai ficar sabendo e vai poder acompanhar. E não deixa de curtir esse vídeo, espalhar para os amigos e mandar seus comentários, são sempre muito bem-vindos. A gente quer saber o que, que você tem a dizer sobre as nossas entrevistas e o nosso canal. Tá legal? Estamos esperando vocês. Vamos então ao baú do Fernando Vieira. Tcharam! Vocês aqui gostam do Muito bem, acho que eu vou começar do início. Esse Pelo aqui, começo. É. Esse aqui é um caderno de caligrafia. Eu estou ah, no pré-primário há quatro anos. Então, em 1962, em 1966 do Esternato Vieira de Moraes. 66, vai fazer 50... é 50 anos? É, já foi. Que gente, maravilha! Né? Ah, você tá não sei, Tá eu, bem, tô, né? Eu tô, é, vou... Você tá conservadinho, <risos> né? Eu tô com 55 anos, oh, bem Nossa, é antiquíssimo! É, é, é, é gostoso porque eu mostro para os meus, meus uh, filhos, né? Uh, uh, que eu também passei pelo que eles passam hoje, né? Marco e Márcio estão com 8 anos. E uh, foi a primeira vez que comecei a desenhar também que para mim foi muito importante, assim, me soltar no desenho, porque minha mãe falou: Você, Fernando dos Filhos, eu não me preocupo, porque eu sei que você está encaminhado, porque eu sempre desenhei. E é, é. Eu sou. Somos em quatro, né? Éramos em cinco, perdi uma irmã com leucemia, ela tinha quatro anos, eu tinha três anos, a Lucília. Aí veio a Marília, Fernando e Luciano. Dênios. Gênios! E o caçulinho, Carlos. E o Carlos também é ator e tal, e um convívio muito bacana. Com, com todos eles, que uma, bacana! Uma família bem bacana, gente. Pra vocês que são mais novinhos, né? Que nunca viram, isso aqui era uma coisa que a gente, muita gente fazia antigamente: é. que era o caderno de caligrafia, é. né? Hoje em dia, isso praticamente existe. Óbvio, você tem convites, é, né? Casamento sempre tem aquela letra linda. É. Você contrata um calígrafo é. para fazer é. isso, né? É, Mas é. no mais, hoje em dia, a gente mostra. Porque mal escreve, Não está né? conseguindo escrever mais, mas os, é menin... só mas os meninos lá na escola eles têm também, de um jeitinho ah, diferente, eles fazem para poder dar o um movimento do, do, da letra cursiva, que eles chamam, né? Os rabisquinhos é. aqui, para a é. caneta não falhar, os é, é, né? É, isso aí. É isso que aí. bacana. E o Vieira de Moraes, lá pertinho de casa, a gente andando, é, gente. E minha mãe carregando os, os, os quatro filhos, né? Muitas vezes indo para a escola. Você é de São Paulo mesmo? São Paulo, capital. Onde? É, Pro um Bairro. Campo Belo. Isso aqui fazer. também é muito bacana, né, Fernando? Que era aqueles ah, tinha, plásticos tinha que a gente que encader... usava... É, a gente. Encapar, usava é. pra encapar os cadernos. Ah. Tinha o um papel contact, que acho que foi uma coisa depois, um é, pouco, é, é. que grudava, é. e esse aqui também. Nossa, Ó, quem é aí da nossa faixa, 40, 50, <risos> vai lembrar disso aqui. Você que não é, era assim que era, <risos> viu? Esses caderninhos, né? Obrigada. Que bacana, é. que legal. É, foi uma infância bacana, meu pai e minha mãe é, meu pai não era tão presente porque trabalhava, e minha mãe sempre direto. Então não tinha essas coisas de babate, tinha uma pessoa que cuidava de vez em quando, mas a gente classe média, né? Então, uh, uh, mas sempre com muito carinho, muita atenção. Tinha as solvas também, não é? De vez em quando, eu sempre brinquei que a gente em casa não tem, não tem tapa, não tem palmo, não tem nada. É tudo na, na conversa mesmo é e na, na dureza. Mas eles, não, apanhavam. Brinco que eu nunca apanhei sem razão. Uhum. Né? Mas às vezes não precisava ter... <risos> Você apanhou? É, que Foi naquela época é, é, é, tinha... era, era é, normal. Era, era normal apanhar é. de cinta. É, né? sim, eu também sim, não apanhei, chinela, mas eu tinha o primo que apanhava do pai, é, todo mundo é, morria de medo. É, é, né? Chinelo, e chinelo é, então? É, mas é, tamanco, tamanho, aqueles tamancão de madeira. É, é às vezes né? tinha, umas abaiadas de pau da época. Umas beliscadas <risos> boa, <risos> né? tinha croque. Isso. E era engraçado porque a criança, ela não tinha uma, uma importância que tem hoje. A gente entende que naquela época não se sabia lidar direito com psicologia brincadeira psicologia é o nome do meu do meu da minha chinela ah. mas é eu lembro que as crianças almoçavam separado ficavam tudo numa mesinha não interrompia Verdade. a conversa não dava opinião era, outra, era outro outro esquema né eu tenho essa figura aqui que é o briguela da comédia dell'Arte. arte quando eu fui para Itália eu resolvi ah, me dedicar a propaganda, que eu desenho, desculpa, eu desenho, e uh, eu... Tem eu desenhos diretor, aqui que vai mostrar pra gente também. Diretor de arte, e aí eu comecei a pesquisar coisas que tinham na Itália do teatro. E a comédia dell'arte é, é o que tem de mais italiano, mas é raro você ter cursos, é, pelo menos nos anos 90, é, de comédia dell'arte, anos 80, na verdade. E, e eu pra e eu fui para Itália eu estava tava, já trabalhando como publicitário e fui atrás de um curso do Antônio Fábio e de onde é que veio a vontade de, de, de o interesse ah eu assisti um espetáculo né do Piccolo Teatro de Milão e depois uma montagem brasileira chamada O Arrancadentes e aí fiquei fascinado. E eu já gostava de mímica. Uhum. E aí juntei as duas coisas. Na Itália eu vou aprender como é de Medelatte. Quando eu for para Inglaterra, aí eu vou atrás dos meus dos professores, dos meus professores, né? Que foi a Denise Stocks, e ela me indicou o Desmond Jones na Inglaterra. Mas antes eu fui para Itália para aprender como é de arte com Medelatte com Antonio Fava. E essa aqui óbvio. é dessa época. É, é, essa é de 1987. Uh, o Antônio Fava ainda estava desenvolvendo as máscaras dele hoje estão bem mais desenvolvidas mas essa é muito carinhosa porque ele dizia que a máscara escolhe você então ele coloca enfileirado todas as máscaras você olha, que te chama a atenção, você pega e realmente o Brighella é um, é um personagem que em italiano esbrigare é procurar, achar saídas ele é astuto, mas ele faz dupla com Arlequim então, nos clowns, ele é um clown branco e o alequinho um clown augusto. Ele é o esperto e o alequinho ingênuo, né? Mas ele é, ele é meio demoníaco e tal, teus caras assim, meio... Né? É, e foi gostoso. nessa época que você aprendeu o italiano, então? Sim. Porque sim. a Suzy contou aqui pra gente uma viagem maravilhosa. Sim. Vocês fizeram pra Itália sim, tá? e sim. falou que você dominava o italiano. É, a gente aproveita, com sou mímica, eu gosto imitar. Eu tenho a tendência de imitar quem está falando comigo, principalmente sotaque, porque fica, a pessoa ficar mais à vontade. E eu na Itália, não, vou levar a Suzy para a Itália, falei, tem que fazer uma bela figura, né? Aí eu peguei, já fiz, planejei tudo e quando. Comecei, né? Entrava e já falava. Bom dia, não é como está. E De onde você é da Itália? Porque eu tá... não, não, eu sou no Brasiliano. Tá... É, aí já entrou a coisa do ator também, essa Isso, peça. Isso, já vai pegando, Esse. já vai moldando, meio zéli assim. Ah. Né? Mas eu sei que foi muito útil. E é engraçado, quando você Isso. aprende italiano, você vai procurar quais são os países que falam italiano. Só é... Só a Itália, algumas colônias... Só que o italiano está para o mundo, assim como o cearense está para o Brasil. Você encontra cearense em qualquer lugar do Brasil, que é uma maravilha. São excelentes mestres cucas, são ex excelentes cozinheiros, e qualquer é, é, japonês, restaurante, tem é cearense, um cearense é que são dedicadíssimos e talentosíssimos. E os italianos são o da Pertutto. Ah. Eles estão em qualquer lugar da Europa. Me ajudou na Grécia, porque lá eles só falavam o ou alemão, o ou grego. Ixi, Comecei a falar italiano, nem inglês eles falam direito. Mas no no, no, no no italiano encontrava um pizzaiolo aqui, um pizzaiolo ali, uma tratoria, então era sempre muito gostoso. E depois ele inglês e inglês a Inglaterra. Depois foi Sim. aprender lá. Sim, aí aprendi. Né? Nossa, era o meu trauma. Né? De infância aprendi inglês. Nossa, eu fugia das provas, né? passava mal para o banheiro e tal. E aí, quando eu passava soube. Passava mal. É, pois é, quando eu soube que eu ia, eu falava, eu vou, vou para a Inglaterra, né? E aí eu, eu comecei a estudar lá. Eu só entendi que você tem que pensar na língua para falar. E aí foram dois anos de Inglaterra, um ano normal, outro eu fui forçado entre aspas porque eu fechei um, um contrato com uma empresa eu tive que ficar lá ah. fazendo mímica e inglês. Que legal. É, é, foi ótimo, foi ótimo. São pouquíssimos mímicos no Brasil, né? São, somos. Somos poucos, assim, é, proporcionalmente aos atores, né? Mas é, até que tem, tem, tá crescendo, tem várias escolas agora. É, a Argentina é sempre foi sempre mais forte. Mas no Brasil já tem o Solar da Mímica, do Alberto Gauss, a companhia Luiz Lois tem um espaço dele, uh, uh, tem, tem bastante em Brasília, tem o Miquelha Paz. O que, que é o mais difícil da mímica? Porque a gente, né, acha, eu acho que desvaloriza a arte da mímica, achando que é uma coisa fácil e tal, mas é. É você, você se comunicar é. somente pela mímica é. né, e é. se fazer compreender. É. Porque a mímica ela abrange todo, toda a leitura corporal, toda a expressão corporal né, e facial. O que acontece muitas vezes é que as pessoas vão fazer, sei lá, tem, tem canto na peça, eles vão fazer aula de canto. Ah, vai ter dança, vão fazer aula de dança. Mas ninguém faz aula de mímica porque acha que é fácil. Assim, ah não, a gente faz. Né? Eu fui assistir um espetáculo uma vez que ah, terminou o espetáculo e cumprimentava E aí, gostou? falei, gostei. Achei muito estranho aquele momento que você estava ordenhando uma vaca gigante, né? Eu falei, como é que é? Eu falei, não, você estava tá fazendo assim, né? Ah, não, a gente estava dirigindo. Ah, bom, dirigindo tem um eixo e é aqui, né, meu querido? Ah, oh. é, não, mas, mas deu para entender, pois é, deu para entender, mas ficou ruim. Uhum, né? Poderia ser melhor. É, porque... Aliás, para o ator é, é, é fundamental, muito né? Eu acho é. fundamental, tanto que os primeiros exercícios em atuação, em qualquer escola, é não verbal. Porque será que você está expressando com o seu corpo o que você está sentindo? Uhum. Será que você está dentro do personagem, no sentido da característica física dele? Porque senão não adianta nada, fica tudo flat, né? Então, eu acho que o mais difícil da mímica é você ter essa humildade de perceber que você precisa se conhecer e também buscar o neutro, buscar a folha em branco para depois construir em cima. Isso deve ser difícil. É. É bem difícil. Então você estuda muito. Mas você estuda para esquecer. Hum. Essa é outra, outra dica. Ah. É como o texto. Você lê, lê, lê, decora, decora, decora. Quando chega em cena, você não tem que ficar pensando no texto. Tem, tem que ficar pensando... Agora vai, na Você, tá cena, cena, né? você é. é a tal figura, exatamente. Mas a pessoa fica lendo o texto na cabeça e perde timing, perde o que o outro está dizendo, ou mesmo a improvisação, que é outra característica... Do trabalho do, do Mímico e do Clown também, né? Do ator. E do enfim, ator que também, precisa saber é. improvisar. Mas eu conheço um monte que não <risos> consegue improvisar. Precisa de um texto. Fala, Como assim? Ah, imagino. Vai, filho. Imagino. Eu falo, não, não consegue. Eu preciso é. de um texto. Fala, ah, então fica difícil. É, o jornalismo de... também é assim, né? Tem Com gente que só consegue ali lendo, é, né? É. Realmente é uma coisa, é, eu acho que você pratica. Sim. Né? sim. Pratica e alguns tem mais... Habilidade, Habilidade para isso. Do, é. Alguns pensam mais rápido, conseguem, né, enfim. Mas você pode se afiar. Sim, né? Ouviu já, já, já transforma, já joga, porque às vezes o companheiro, em cena, esquece, está distraído, tudo bem. E aí você tem que lembrar, mas você me diria, por exemplo, que está cansado? Isso, eu estou cansado e volta. Ah. Eu, eu falo para os meus alunos, faça escadinha. Ah. Não fica usando o outro para abafar. Pelo contrário, faz escadinha que depois que o outro sobe, o outro te puxa. Um ajudando. Eu tenho que ajudar você na cena e você me ah, ajuda. Para ficar ótimo. E aí a cena fica sim. legal, o Exato. espetáculo fica bom. Mas dúvida. alguns usam o espetáculo e trabalho para se autopromover. Hum. Aí é um problema. Aí é um problema. É, você acho. falou de dar aula, você sim. tem, você é coach, né? Sim. Você sim. contou pra gente sim. aqui. Sim, sim. Eu resolvi começar a coaching, porque eu acabei, quando eu estava no Globo SP do Ulisses Cruz, me mandavam algumas pessoas para fazer treinamento. Fiz com todos os jornalistas e repórteres do SPTV, é por exemplo, mesmo? Ah, a Fábio Turci, Girardi, a Girardi, a Zelda Mello, entre tantos. Mas treinamento de que daí? Porque eles estavam muito fixos, muito... Ah, a, foi Leni, nessa frios, transição é, de ser mais despojado. É, isso, porque, sei lá, boa noite, morreu, sei lá, ah, nasceu, ah, fez tudo igual. Ah, aí a Lenine falou, não precisamos deixar mais soltinho eles, e aí eles tiveram aula comigo para entender e aceitar o seu ridículo. Hum. Então eu coloquei nariz de palhaço neles, brincamos, fizemos jogos, eles irem amolecendo. E não só atores, repórter, mas também chefe de cozinha, Morena Leite, foi minha. Minha, minha aluna, ah, é, é pra, porque ela começou a apresentar programas ah, e não tinha traqueja. Ah, né? Mas vamos lá, vamos brincar, para não ter medo da câmera, para mostrar o que, que você acha que é engraçado. Certo. Né? E outras pessoas também, né? políticos, ministros da Angola, veio para o Brasil, queria um coach e tá? tal. É um não, chique no urge. É é. é. Eu vou mostrar esse aqui, que é o Gaspar. Hum? Gaspar, hum. ele é um bobo da corte lá de Praga. Ele é muito fofo porque tem uma história muito ele boa. É um a sugerir, é. ele vai, é. vai soltar sozinho, porque ele é meio bravinho. O Gaspar, ele. A gente estava em, em, em Praga porque a gente estava fazendo tratamento para ter filho e tal. Ah, e aí. Em Praga? Não, não, antes. Ah, tá. Aí a muito estava muito Foi dar aquela esparecida. É, aí eu falei, Suzy, quer saber uma coisa? Vamos, eu vou te levar no país, no, na cidade mais bonita que eu conheço, hum. que é Praga. Aí nós fomos para lá, pra Praga. E aí nós estávamos numa loja, e tinha uma, uma moça... Toda vez que uh, a gente entrava alguém, essa moça pegava um Gaspar desse e ficava... E ah, mostrava o que ele podia fazer, que não sei o que... Né? O que ele podia fazer e tal... E aí eu sei que nós estava eu, que eu a Suzy e mais dois, dois casais... Nós olhamos e não compramos nada, né? Quando a gente saiu, eu falei, nossa, a moça deve estar assim, droga, compraram nada. Eu aqui, o cara falou que era pra ficar brincando que eles iam comprar, ninguém comprou nada Mas acabei comprando o Gaspar Depois você voltou e comprou? Voltei e comprei, fiquei com peninha Que demais, né? É... E mexer nisso, olha, tanto de corda Cada corda é um movimento é, Sincronizar exatamente. isso E eu aprendi que mexe aqui, que são as perninhas E aqui tem a cabeça Que legal e mexe aqui. Esse tem quantos anos, será? Ah, o Gaspar... É, Bom, isso foi em 2008 que eu comprei, agora a história dele é meio símbolo lá de Praga, né? Ah, então, que conhece, Teatro de Bonecos, né? Não, no caso, Teatro Negro de Praga. Sim, que é o maior dos é mais... Teatro Negro é o máximo é com uns, é, Luz, é... Negros, é, luz né? Negra, tudo escuro, escuro né? É. Só a luz Negra, é sensacional, é uma marca mesmo é, da cidade. É, e ele lembra muito o trabalho dos japoneses chamado Bunhaku. Hum. Lindo também com bonecos. Mas é isso. E o, e o Gaspar deu muita sorte pra gente, porque ela relaxou e quando a gente voltou. Pá! Positivo. Positivo. Positivo. Aguarda aí, tem que enrolar. Eu tá tá essa história com a Suzy. Então. Começou, foi uh, trabalhando, fazendo sim, novela. Sim, no SBT em 1997. Lindo! É, em 96 eu fiz Chica da Silva, aí voltei para São Paulo e em 97 uh, uh, me chamaram para fazer teleteatro. Ah. O Rancoleta me chamou e eu fui lá fazer teleteatro para o SBT. E chamava um homem especial, eu ia fazer Par Romântico com a Suzy. Ah. Eu já conhecia a Suzy de nome, eu também né? já conhecia. Já a tinha, conhecia? Já linda! Já tinha visto ela pela... Ah, ah que é, ela fez foto? Não, ah. foi no teatro. Ah. É, sauna, a Sauna do, do Wolf Maia. Mas sempre foi uma pessoa admirável, adorável, né? E aí a gente foi contracenar, Nossa, quando a gente começou a né, se olhar nervoso, um calor, aquela coisa, eu tentando disfarçar ela também, eu sei que houve uma conexão muito forte mas ela casada e eu também cada um os seus respectivos, né? E aí eu falei não, não há momento, fale, né? não vai rolar, fale. assim se a gente tiver uma aventura vai acabar o seu casamento, vai acabar o meu casamento, não. E ficamos assim durante muitos anos, encontrava com ela, torcia muito por ela, aquela coisa. Em 2004 eu estava separado e eu ouvi dizer que ela era solteira. Opa, era aí. Ó, como é antigo. Um tico. Descanso, <risos> tá, gente? Liguei pra ela, ai e tal, pô, que bacana, vamos sair. Aí saímos uma vez, duas vezes. Aí numa terceira vez que a gente saiu, aí deu tudo certo. A gente se encontrou, aquelas coisas de filme, sabe? Que o tempo para, todo mundo para. O pessoal tá batendo a cinza de cigarro, a cinza para, tudo, em volta, para tudo. E eu abracei a Suzy, a Suzy olhou pra mim, olhei pra ela, não um tempão. Ficamos horas. Bateu olha, muito. Bateu né? muito. É. Até o momento que eu cheguei pra ela e falei a gente vai ficar parado, abraçado, chorando muito tempo. <risos> ah não, pois é. A gente te apresentar aqui, o primo dela, não sei o que. Aí a gente começou a sair mais. Que delícia, e, né? E é super ela só. falou aqui muito do casamento de vocês, como é bacana. Aquela coisa da, da, da parceria, do companheirismo, que eu acho que é a... É a né? E cumplicidade. A gente é super positivo em tudo. Quando a gente não está sendo a gente mesmo, um avisa o outro. Você não é assim. Pensa bem tal. A gente dá uma parada. Nunca discutimos na frente dos meninos, mas jamais. Trauma meu, que eu ouvia meus pais brigando no quarto ao lado. Não. Nada. E, e o bom humor. Né? Então, assim, a gente estimula muito. É. Né? A gente tem um bate-bola um bate bem gostoso. E quando a gente decidiu que a gente ia ter filho, que ia batalhar por isso, é porque a gente já tinha entendido que... Nós casamos. Ah, Porque é. tem gente que é jogada à paternidade, jogada à maternidade por uma noite de prazer acabou acontecendo, né? É. A gente não. Ou nem gente... ou não, não só isso. Às vezes faz parte do pacote Ah, casou, agora vamos ter filho, quer dizer... É, é quase business, é. Né? não tem aquela coisa. É. eu sempre gostei de criança, sempre gostei. E com a Suzy está uma... sendo uma parceria sempre muito boa, né? A gente tem um... uma harmonia, mas cumplicidade. Você Como é são gênios? Essa é uma coisa legal. Não tem aqui, aquela coisa, agora é sua vez. Ah, eu já, já troquei, agora troca. Não, não, não. São dois. São dois. Quem está disponível faz. E eu sou pai. Ah, eu ajuda sou bastante. pai. Adoro. né? Participa. Sim, participa é, é, vai ajudar o Pai não Exatamente. tem que ajudar. É. Pai participa. É. Pai faz parte. É. E é bom que eu os, os últimos na verdade são quatro. Esses são é sapatinhos, quando eu soube. É, na, assim, na verdade, é bom. É, eu não sei eu aqui, okay. Nossa, que eu Pé direito, pé direito. É pronto. É. Gente, aí, olha que fofurinho isso aqui. Esse eu comprei assim que soube que eles eram. Que, que ia nascer. E tinha o um número 1962, que é a idade, do ano que eu nasci. Que legal! E eu comprei primeiro um. Nossa, te, que coincidência, né? Muito. Ah, eu ah. comprei primeiro um. Quando nós vimos as taxas tava muito elevado. Que era para ser 200, estava 600. Eu falei, isso acho que são gêmeos. Né? e Aí, aí você nas... foi? Aí eu comprei o segundo, falei, vamos embora. Aí eu comprei o seis, ficava os dois. Marco, Marco e do Máximo. Ela já tá contou a história dos nomes aqui. Isso, são dois, são dois imperadores, então pronto. Né? Muito bonitinho. É. E você falou que eles nem chegaram a usar? Não, não, foi muito. Eles cresceram muito rápido. E só quem é gêmeo sabe como é. é Gostou de saber que tem alguém do seu lado. Eu lembro até num numa, um laboratório teatral, o professor, o diretor, todo mundo deita, agora em posição fetal, imagina você dentro do útero da sua mãe, quentinho, só você. Eu falei, Desculpa, tem um cara do meu lado. O cara falou, como é que é? Tem um cara aqui do meu lado. Acho achou que eu estava doido. Como assim, tem um cara do seu lado? Eu sou gênio. Pra Mudou todo o exercício. Que parou parou tudo. Isso é gênio, que legal. E é uma sensação muito boa de não estar sozinho. Né? Minha mãe conta a história, quando pedia bolachinha e tal, é, pedia sempre duas, pra entregar pra uma pra mim e outra pro Luciano. E o Luciano disse que ele pedia duas e ele as duas. É <risos> Nem, todo é, o Luciano... Nem todo mundo valoriza assim. <risos> eu vi que você trouxe uma... Vi que você trouxe aqui uma... Sim, não é, do... é do lado do balão, do fundo, do lado do É o meu meu caderno, na verdade, é, são os meus desenhos. Eu trouxe porque é, fez parte muito da minha vida, desde os cinco, seis anos de idade eu comecei a desenhar, até me tornar diretor de arte, é, fiz que muito ilustração, mas quando me dediquei a, a, a, ao teatro, eu parei um pouquinho com esse trabalho. Mas, por exemplo... Aqui, ó, é, eu trouxe porque tem a ver também com meus trabalhos de novela. Aqui é a minha querida Zezé Mota descansando enquanto não fazia Chica da Silva. Nossa, você que maravilha! E eu peguei hein? e descobri uma canetinha, Rollerball, que ele funciona quase com um bico de pena e dá traço fino e traço grosso. E esses atores ficavam esperando para gravar na sala de ator. E aí eles ficavam paradinhos, uns deitados, outros lentos, e eu comecei a desenhar. Foi interessante que acabou virando. E é engraçado que aqui é na <risos> é o roteiro de gravação, né? Vitor Wagner. Maria Clara. Que legal. É, eu de Bonifácio, Luciano Rabelo, que na época era ator. Nossa, você desenha é... demais mesmo, hein? Eu gostei, eu Isso não... é uma habilidade, né? É, eu não levava. Que, que não... linda! E aí. Nossa, que demais, Nas gente. Viagens... Você sabe que aqui em casa, às vezes, a gente joga aquele imagem em ação? Eu não me deixo. Não, ah, bom, você eu não deve pra... dar. É, não dá pra, pra jogar de com um de cara ver. desse que desenha Gente, que a maioria. É, muito é essa, desenho e mímica, quer dizer. É, é, é. Não, eu é. fico de juiz. <risos> Café com leite, não vale. E durante muito tempo eu levei... Que eu levei no lugar de uh, máquina fotográfica, né, eu desenhava. Então me acompanhou a Europa também. Eu sempre levando meu caderninho. Quer ver? Tem Milão, tem... Ah, essa aqui é olha, Grécia. Olha que coisa linda. Aqui é a Grécia. Muito bacana. Aqui, olha. É... Ah, aqui é Istambul. Hum. Esse aqui foi em loco, esse eu tenho fotos de eu desenhando, né? Esse é o Reina Sofia? Não, eu Deu, frente, é o, o outro, Blue outro moço, né? Ah, é o Ah, isso, a Nesquita Azul. É, Nossa, é, é. que coisa, Fernando, que é, parabéns. Eu gosto de grafite, eu não sou muito bom de em cor, né? Parabéns, é. não, nem precisa, não, não dá pra bom em tudo, né? Olha lá, <risos> pelo amor de Deus. <risos> Mas me acompanhou e sempre me acompanha. Às vezes quando eu tô meio estressado, ah, tal, sempre começa a desenhar. Não tem mais Nossa, que gente, sente. artista de mil e uma utilidades. É... E agora, recentemente, você estava, Bom, é o, o Chiquititas, né? Fazendo o mímico, que sim, foi sim. um sucesso. Sim, né? sim. É esse já é das antigas, né? É, é da, isso, versão, da primeira da versão, versão é, né? Exatamente. Mas que ficou super marcado. E agora o Rockstar estava fazendo também, é, o né? Também chamaram para fazer um, um produtor. Na verdade é um produtor da, de uma banda italiana e o pessoal da 4.4 ia abrir a banda. E tal. Foi bem bacana, foi interessante trabalhar com o Denis Carvalho, trabalhar com toda a equipe deles. TV é uma, é uma coisa que eu gosto, muito comercial também, muita propaganda. Uh, e estamos fazendo os gosta, trabalhos. Nossa, você tem, né? né? Que bacana isso, né, é, Fernando? É. Porque é, é a coisa do teatro, é a coisa da mímica, é a coisa da, da atuação uh, por e simples, enfim, na, no teatro ou na, na TV. Quer dizer, é a desenha. Né? Diversificado o negócio e talentoso. Onde é que a gente acha você? É no Instagram. No Instagram, sim. É, arroba a Mimi. É isso. Depois <risos> tem. Você pode latir que eu venho, né? Ó, é isso. Senta aí. É, meu e-mail é Sempre. fervieira arrobool.com.br. Para contato e é, tal. Sem o Nanda. É fervieira tá. arrobool.com.br. Uh, no Facebook, Fernando Vieira Mímica, fácil de encontrar. Tá. No YouTube tem o meu canal, um monte de... Propaganda. Qual é o, ah, o canal? Meu Aqui é, mesmo no YouTube? É, no ah, Fernando Vieira Mímico você me acha fácil. É Fernando Vieira Ator. É. Fernando, adorei, uh, adorei ah, conhecer mais desse, né, <risos> desse seu talento. Né? A é. gente às vezes vê na televisão, vem fazendo uma novela e não imagina né o leque de conhecimento que a pessoa tem, de obrigado. possibilidades que ela tem. Obrigado. Foi um enorme ai, prazer, ai, adorei. Obrigado, beijo, obrigado, querido. Obrigado, obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado, foi uma delícia de conversa, adorei. Ai, amassei. Ai, é amassei. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Não deixa de curtir aí esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e mandar as suas sugestões e os seus comentários. A gente volta na próxima terça-feira com mais um Fundo do Baú aqui no canal Luciana Oliveira. Um beijão pra vocês. Obrigada, Fernando. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até lá. Fernando, já que esse se trata de um programa de recordações, eu quero Opa! deixar uma Maravilha. com você, Vamos uma lá. foto. Que legal! Uma foto nossa, numa Polaroid, como das antigas. Olha só! Homem. Já, já vai sair. Esse aqui é legal. Suspense. E espero que você tenha gostado. Foi uma grande ah, alegria te receber. Sucesso obrigado, cada vez mais. Beijo legal. pros meninos e pra beijo, a Suzy. Beijo, gente. Nos vemos. Agora eu vou voltar a Veneza nessa viagem. E isso me lembrou a foto mais horrorosa da minha vida. Que eu vou mostrar pra vocês, eu sendo atacada por pombos. Terror e pânico. Sabe uma cara de terror e pânico? É isso, é isso. Olha, essa foto eu nunca mostrei pra ninguém porque ela é horrorosa. Mas pra vocês, tô mostrando a minha vida inteira. Como é que eu não vou mostrar isso? Vou mostrar assim. Então, vamos começar